Eu fico Obrigado lá... a todos. Os... Tamo junto, Rogério Tobeza. Eu fico, eu gosto, eu fico lá curtindo o programa, meu. Tá achando o quê, né? Vamos que vamos. Um ótimo final de semana pra você, viu, meu querido? Tamo junto. Tudo de bom pra você e pra todos.